Você quer se comunicar, galera? Cola lá no TS da FBC. Lá tem salas VIPs, tem salas Free. É só chegar lá e procurar algum moderador. O pessoal vai tá estar criando uma salinha e bacana. E aí, galerinha, é fala? Fala. aqui fala que é o Vortex, trazendo tá mais um videozinho aqui para vocês. Dessa vez, estou jogando aqui de Luger uma pistolinha nova aí da Segunda Guerra Mundial, dia 20. Eu não curti muito ela não Ela não tem como colocar Acessórios nela É só a mira padrão mesmo dela E é isso aí Tá vendo aqui como é que ela é salinha aí da segunda guerra Vai Hitler aqui Opa, peguei Matei Nossa, eu tô muito... eu tô Então se eu tô aí Olha o tem que ir. Porra! Olha o cara é xingando né? aí, O cara não anja a arte do Gibraldino, Zé. O cara tá inventando <risos> o horário de Tio, o ping vermelho não, não atrapalha. Não é. você, isso nem Tu errou o Rochiro porque tu é vesgo, mané essa porra de net que demora a contar a ah, porra dos meus hit muito muito muito muito só tem a bosta do pilote muito baixo o que que oh, que, que. O cara tá de que equipe é é meu lag aqui, galera. Meu leg não, nego, né? não sou lagar. Mas no centro de loricio anale. Gente.. Uh -huh. Tá de o Lodjack Cê é Não estou jogando tão mal assim que tá a linha nova muito pouco dano. Oitenta e cinco. Nossa Senhora. Morri. Vamos que vamos, vamos que vamos. Meu Deus. Cada tiro com essa pistola. O time ainda tá de skin de. Ah, puta. Ai, vamos desligar o Mongol aqui, velho. Mereci morrer. Então, galerinha, isso aí foi o videozinho. Isso aí foi a pistola Luger aí. É, quem gostou aí, dá aquele likezinho maroto aí. Quem não é inscrito do canal aí, se inscreve se gostou do vídeo pra estar tá acompanhando aí. E compartilha aí com os seus amigos aí. Valeu, galerinha. Galerinha, é nóis. Fui.